E olha só, uma adolescente de 15 anos morreu e 12 pessoas ficaram feridas num acidente que envolveu três veículos em Via Lagos, ontem, na altura de Rio Bonito. 12 pessoas foram encaminhadas ao Hospital da Civargas com ferimentos leves e já foram liberadas. A concessionária que administra a via relatou que a moça foi jogada para fora do veículo. O corpo da moça já foi encaminhada ao. IML de Rio Bonito Ai, tragédia só tragédia